ao máximo, não vai ter contagem, não vai ter contagem, a gente vai fazer o máximo que der, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa, vai deitar, tudo, ó, deitou, colocou a mãozinha aqui atrás, quem não conseguir sentir a lombar, qualquer coisa assim, eleva o quadril, faz esse movimento aqui, estica, vai lá embaixo e volta, sem colocar a cabeça no chão, esticou, voltou, esticou, voltou, ok? Vamos lá, contagem regressiva, 3, 2, 1, volta, 2, isso, 3, Ponta. 4, 5, não, não vai ter contagem para vocês saberem quantas vão fazer, isso, 8, bora, vou corrigir, não suspende, só mantém a perna, isso, mantém o corpo parado, isso, isso aí, não, levanta, isso, isso aí, vamos lá, sentir queimar a barriga, vambora, isso, Vambora, não deixa o corpo levantar não, mantém. Isso, põe a mão embaixo. Quanto alto? 23, 24, isso. 26, descruza a perna. Isso. Não, não é puxar, dobra o joelho e agora estica a perna. Isso. Vambora. 32, 3, Quatro, Bora cinco, vai seis, isso sete, junta a perna, junta a perna, isso nove, quarenta, continua, um, dois, três, quatro, só cinquenta, cinco, seis, embora, minha amiga, sete, oito, 9,50, isso aí, para descansar para descansar vai fazer a prancha só colocar o antebraço em contato com o solo, vamos lá, todo mundo colocou, ficou nessa posição aqui hoje é só abdominal vamos embora, segura e fica, abaixa o bumbum isso, olha pra frente olha pra frente, olha pra frente isso aí, vamos lá isso, segura não fica deitada não Abaixa mais o bumbum aí, tua amiga, qual o nome? Abaixa um pouquinho, isso, mantém, isso, vambora minha amiga, abaixa um pouquinho aí, abaixa um pouquinho, isso, contrai esse abdômen, segura, segura, mantém. Tem que tremer, tem que doer, arder. Vambora. Então continua. Que agora tá atrás. Levanta. Levanta. Isso. Segura. Tô fazendo junto com vocês. E ainda tô tendo que falar, hein. Vambora. Tu não tá na praia não, minha amiga. Levanta. Levanta. Levanta. Vambora. Levanta. Isso. Segura. Segura continua, segura, abaixa, vambora, vambora, levanta, levanta, oh. é isso aí, tá deitado, aproveita, desmaia, acorda, tá tranquilo, vambora, segura, segura, levanta, levanta, Levanta, isso levanta. Vou fazer contagem regressiva: dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Descansa, isso aí. É Para descansar, é isso aí. Descansou ativamente, né? Vamos embora. Volta a posição ou oh, bebe água agora, não? Senão tu vai ficar enjoada. Bebe, não? Vamos lá. Volta a posição. Deitor, mãozinha embaixo, estica e volta. Vamos embora de novo. Um, dois, três. Quatro, tira a cabeça do solo, cinco, isso, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. vamos embora. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, só 40, 9, 40, descansa, isso aí, vamos para daqui a pouco para a próxima sequência.